Olá, meus amigos, vou falar sobre preocupações, aquilo que fica moeda dentro da nossa cabeça. Então, as preocupações são um hábito que a gente adquire lá na infância, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu lá, faz a gente começar a pensar sobre esse modo. E observe que agora nós estamos em um momento de muita dificuldade política, é uma pessoa que quer uma coisa, outra que quer outra é Um que vai ganhar daqui, outro que vai ganhar de lá Então é uma guerra muito forte nessa política E a gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro Está tudo muito incerto né? A gente não sabe se vai ser de um modo mais é, dividido com todo mundo Se é uma coisa mais capitalista E isso vai estressando as pessoas Isso eu tenho observado E isso vem lá das nossas crenças do passado então, uma maneira, uma maneira que você pode começar a enfrentar as suas preocupações e esses medos que advêm, é toda vez, todo momento que você perceber que você está meio down, está meio triste, que está meio chateado, que está meio preocupado, tira esse pensamento, respira fundo tá? e dá uma cuspida, não é cuspir de verdade, mas... É, e saia desse estado aí. Esse é um estado mental que só vai piorar, porque a situação está aí, não vai mudar nada. Né? Você não vai mudar, só se você for aí uma pessoa que seja um comandante de exército, sei lá o okay, que, né? talvez você possa mudar as coisas que estão aí. Mas a maior parte dos seres humanos aqui no Brasil estão dentro de um chamado de um caminhão e os outros estão dirigindo lá o um caminhão. Então, eu ficar preocupado não vai adiantar nada, só vai piorar. Eu ficar revoltado não vai adiantar nada, só vai piorar. Então, eu tenho que começar a mudar o meu comportamento, respirar profundo, fazer meditação, né? e aí sim você agir no melhor que você pode dentro do que está acontecendo. Mas, pelo menos, você vai ter qualidade de vida. Ontem eu fui visitar uma pessoa em que nós estávamos conversando, uma pessoa que tem posses e tem uma pessoa que está prosperando, mas é tão preocupado, cara, que pela madrugada eu disse assim, meu, vai morrer. Entende? É tão agitado, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, porque eu preciso fazer isso e aquilo. Ele vai morrer do mesmo jeito. Então, eu posso fazer, mas não preciso estar ansioso, não preciso estar nervoso, não preciso estar bravo. Eu posso estar em paz comigo. Entende? Nada precisa ser feito... É, depressa, depressa, depressa, depressa é a pessoa que está ansiosa. Agora, fazer rápido é diferente, né? eu posso fazer rápido sem estar estressado. Então, comece a vigiar os teus pensamentos. Tudo aquilo que você começa a pensar sobre a situação que está aí acontecendo, só piora. Então, respire fundo, né? joga fora os seus pensamentos que vai mudar a tua postura. E uma regra de administração, de gerenciamento é... Faça uma coisa por vez, primeiro ou mais importante. Só daí você passa para a próxima tarefa. Beleza pura, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar em vários lugares aí. Passe para frente, que eu garanto para você que vai mudar a sua vida. Vai dar mais qualidade, vai trazer prosperidade para você. Grande abraço e até a próxima oportunidade.